Olá, olá, queridos amigos, ouvintes e assistentes que estão aí no ar, tudo bem com vocês? Como eu faço todas as quintas-feiras, né? Hoje eu não ia faltar, lógico. Uh, hoje eu tô fazendo aqui de casa, porque não deu para fazer lá do consultório, foi muito corrido, né? Mas, o tema de hoje é intuição, pressentimento e premonição. Uhum. São três coisas que as pessoas ficam muito, né? Uh, questionam muito como, o que, que é isso, como que isso funciona, né? Como que uma premonição... Uh, pode acontecer? Para que, que existe a premonição, o pressentimento e, principalmente, a intuição? Como é importante nós termos intuição? Bem, esse é o tema. Mas, para me apresentar para vocês, para quem está me vendo pela primeira vez, porque a gente tem amigos novos também no Face ou que curtiram a página, né? Eu sou a Armin de Gourmandian. E todas as quintas-feiras eu venho aqui para conversar com vocês, sou psicoterapeuta holística, trabalho com o registro da memória celular, com a energia fria vibracional curadora e com a radiestesia magnética. Hoje eu vou pedir para vocês interagirem comigo, tá bom, pessoal? Um beijo, Tereza! Mais uma menina da nossa equipe maravilhosa que adora fazer radiestesia. Cláudia, Marisa Espera, essa grande mulher lutadora, batalhadora. Não, luta, nem batalhadora, nem lutadora. Eu não gosto disso, porque onde tem batalha, tem guerra, tem bagunça, né? É uma mulher vencedora. Isso é melhor. A Fátima, essa pediatra maravilhosa, né? Muito bacana. Cláudia Vidigal. Bom, uh... Vocês querem saber o que é intuição primeiro? Tem como explicar? Tem como dar uma, uh, um auxílio para vocês a respeito. Mas vou pedir para vocês compartilharem. Compartilhem esse vídeo que vai ser muito bom. Já compartilhem, vão chamando os amigos de vocês para assistirem, tá bom? E qual é a semelhança ou a diferença de tudo isso? Vocês vejam bem, hoje eu estava pensando aqui comigo, né eu falei assim, engraçado, Armin. Ah, a maioria das pessoas, eu já fui assim, eu fui muito assim, elas não querem ouvir a intuição. Por que, que não querem ouvir a intuição? Porque é a única verdade que tem dentro delas. É a única verdade que não vem, ó, Thaís Sescon, Valéria de Andrade... Gente, eu vou agora falar. Depois eu falo o nome de vocês, mas vocês vão perguntando que senão eu interrompo e me perco um pouquinho, tá bom? Mas vão entrando, vão entrando, que depois eu vejo, né, Neca? Então, que ganhou um netinho agora, oh meu Deus, lá do, do, de Porto Alegre, um beijo para Porto Alegre, para você, Neca. Parabéns com esse neto maravilhoso, abençoado, né? Então, pessoal, a última coisa que nós queremos ouvir é a nossa intuição, pode ter certeza. Porque a intuição, ele não fala não nem sim. Ele é definitivo, ele é decisivo. Ele é direto, ele é objetivo. E a intuição é a nossa alma. A intuição é o aviso que nós recebemos a cada segundo. A cada segundo de vida que nós temos, nós recebemos a intuição. Uh, ela é algo tão forte, tão forte, que você, a partir do momento que você ouve sua intuição, você não ouve mais outras pessoas. Lógico, você troca ideia, você pergunta, você fala... Desculpa... Você fala sobre a ciganinha Fiorella. Bonito, gostei da ciganinha. Você fala sobre tudo né? que você gostaria de fazer, comenta. Mas a intuição, gente, ela não é. é ela não é assim, questionável. Ela é definitiva. Vamos supor, você quer ir viajar para Mato Grosso. Um exemplo. Aí sua intuição diz assim, não vá. Pronto, não. Aí você fala, ah, eu tô ficando doida. Eu quero ir para Mato Grosso, só isso. Né? Quero ir para Cuiabá, para algum lugar assim. Mas a sua intuição está te segurando. Quando você pensa em ir, você perde a vontade de arrumar mala, você perde toda a vontade de fazer as coisas. Aí você diz assim, "Ai, mas eu sou tão preguiçosa para viajar que esse negócio aí já está vindo que é da minha preguiça. Não é a intuição, não é nada disso. É que eu estou preguiçosa porque eu não gosto de arrumar mala, eu não gosto de fazer uma coisa, eu não gosto de fazer a outra e, então, vem assim na minha cabeça. Aí, parece que tudo que você vai fazer em relação à viagem vai fechando o caminho. E você persiste. Bom, aí você vai e dá tudo errado. Isso se não acontecer coisas piores. É aquela viagem que você diz assim, meu Deus, eu jamais deveria ter feito isso. Porque, além de eu voltar com uma série de problemas físicos, morais, eu voltei também com outros tipos. Eu tive perdas, eu tive um monte de coisa e voltei sem, sabe... Est extremamente desgastada, a intuição te avisou, a tua única verdade te avisou e o caminho estava se abrindo para outras coisas naquele momento. Todas as pessoas que eu conheci que deram certo na vida, <coughs> que deram certo por si, tá? não roubando os outros, nada disso. Mas todas as pessoas que eu conheci que deram certo, pessoas que não ouviam os outros, nem questionavam aquela pessoa em silêncio, agia. E quando os outros ficavam sabendo, diziam assim, nossa, aquele cara é louco, aquela mulher é louca, vai fazer aquilo. Olha, o pai podia, a mãe podia, não sei quem... A pessoa foi e, e, e se desgastou e a pessoa começou a não ouvir e a progredir na vida. Começou a progredir na vida. Tudo bem, Messi, Mabel. A pessoa começa a progredir. Então, quando a intuição te desperta, quando a intuição aflora, e quando ela diz não faça, para onde você está. Ela não diz o não faça. Ela te previne, ela te segura. Ela te dá a resposta de que não é momento, entendeu? Ela te mostra o seu livre-arbítrio, porque a intuição é você. A intuição é sua alma, a intuição... É, é, é, é você interagir com você. Mas o que, que você faz? Você sempre briga com ela porque ela não vai de acordo com o teu ego. Ela não vai de acordo com aquilo que você quer. Ela não vai de acordo com o que você sonha na tua vida. E aí você se dana. Eu conheço pessoas assim... <tos> Eu tenho uma, uma conhecida, ela tem loja de roupas. E ela abriu lá, ela sabe, batalhou, vendia roupa nas casas da pessoa, sabe? As sacoleiras de antigamente. Ainda tem, não sei, mas que nós chamávamos de sacoleira. Ela começou assim... E depois foi progredindo, abriu, hoje ela tem uma rede, ela tem três, quatro lojas, alguma coisa assim. Aonde a roupa que ela aposta que vai vender? Todo mundo fala, não compra porque não vai vender. Aquela roupa fulana, você acha que vai vender? Oi, Jonathan, tudo bem? Ah, não vai vender, você tá fazendo besteira, quem vai usar uma roupa daquelas? Ela fala: "Quem vai comprar? E essa roupa não vai ficar uma semana na loja." Aí ela vai no lugar, ela remata tudo que tem daquela roupa, e todo mundo assustado porque vai ter perda de dinheiro. Ela manda entregar no dia seguinte ainda paga baratíssimo. E menos de uma semana acaba não tem uma peça de roupa. Ela não ouviu os outros. Ela ouviu a ela. Ela ouviu a intuição dela. E a intuição dela disse assim, faça. Gente, você não precisa de oráculos nenhum quando você ouve sua intuição. A sua intuição mostra o que é bom e o que não é. A sua intuição ela não te debilita, ela te fortalece. Mas até você chegar nela, você passou por, por, tantas, por tantos processos de. Ah, como é que eu posso te dizer? De manipulação, de raciocínio, eu vou dizer o mental, o falso mental. Você adquiriu tantas informações do meio social que você tinha que ouvir pai, tinha que ouvir mãe, tinha que ouvir irmão, tinha que ouvir o outro, tinha que ouvir o esperto. Nenhum desses, nenhum desses está dentro de você. E você ouviu tanto cuidado com o que você vai fazer, Cuidado com o que você pensa. Cuidado com isso, cuidado com aquilo que você parou a ter cuidado e não fazer por você. E procurar um adivinho para te falar se é bom ou não. Os amigos, não sei quem, essa é aquela pessoa. E cada uma dá opinião dela e você se perdeu naquilo e acabou não fazendo. E você acaba perdendo excelentes oportunidades. Quantas pessoas que hoje estão separadas, né? divorciadas, tendo sérios problemas no matrimônio, ou em questões de qualquer tipo de questão, de relacionamento, por irem pela razão e não pela intuição? A intuição, gente, ela existe e de uma maneira muito forte. Em qualquer um de nós. Quando o outro pede para você tomar cuidado. Ele está nos paradigmas dele e não nos seus. Você está entrando nas fobias e nos medos daquela pessoa. Você não está se libertando pela sua coragem. Então você está desenvolvendo os medos dentro de você. Não é isso, Jonathan? O quanto nós deixamos de fazer por nós para fazermos pelo outro? Agora, se você tiver alguma pergunta, pode fazer que daqui a pouco eu vou falar sobre a premonição e o pressentimento. Rosana Lorenzo. Tudo bom, Rosana? Ela está perguntando o seguinte, eu quero fazer o curso, mas por quanto tempo estou... Mas por, quanto te... por enquanto, desculpa, estou sem condições. Mas logo eu vou fazer. Veja bem, Rosana. Nunca coloque por enquanto estou sem condição, porque se por enquanto ele não termina. Afirme para você, eu vou fazer o curso e pronto. Eu não sei como, mas eu vou fazer. E você vai ver que a tua intuição vai te trazer o resultado. Quantas vezes aconteceu né, de você falar, eu vou falar com aquela pessoa, vou querer aquilo. E lá dentro de você fala assim, fica quieta, não vai, calma. Não vá agora, faça o que o teu coração está pedindo. Aí começa a vir aquela angústia, aquela coisa e você vai e vai com medo e a pessoa te joga para baixo. Se nós começarmos a ouvir nossa intuição, nós vamos ter o um melhor emprego. Nós vamos ter a melhor condição de vida. Flor Montenegro, que bonito seu nome. Eu quero fazer o curso. Gente, o curso vai ser, vou mudar um pouquinho, vai ser em começo de setembro, tá? Provavelmente depois do feriado do 7 de setembro, eu já vou anunciar. É, vocês coloquem, entrem no meu zap, que eu já vou passar o número já já, que eu estou colocando o nome de cada pessoa é, para nós entrarmos em contato quando for o curso, né? E, e avisarmos a cada um que vamos dar o curso para vocês. Hoje, olha, vocês vejam o que é intuição, hoje eu fiz besteira. Hoje eu fiz uma besteira tão grande, mas não só eu, como a pessoa que eu estava atendendo, minha cliente. Eu atendi uma pessoa maravilhosa, amo ela de paixão. A Patrícia, eu posso falar o nome dela, porque ela deixou, ela queria que eu fizesse o vídeo, né? Inclusive, depois eu, eu conto alguma coisa a mais. E ela foi, hoje foi a terceira sessão dela. E foi o dia da radiestesia magnética. Aí tudo bem, ela grudou na parede, aquela coisa toda, vem aquela né, que vai, vai dando vórtice, não sei o que, a espiral, as glândulas vão se harmonizando até que começa a agir a Kundalini. Ou a Kundalini, como vocês quiserem. Quando a Kundalini começa a agir, ah, ótimo, Rosana. Depois entra no meu zap, você, a flor de Montenegro e todos que quiserem fazer. E nós vamos mandar direitinho para vocês os dados, tá? Enfim. Ah, aí, ela falou, ai, ai, meu corpo tá descendo, quer ir pro chão. Porque o chão atrai mesmo, começa a agir pela Kundalini. E o que que acontece? A Kundalini é ligada com a pineal. Olha só como a pessoa aprende a ter, né, dentro da medicina energética do terceiro milênio, que pega tudo isso, como a pessoa aprende a respeitar o corpo dela e o que o corpo quer falar. Pra quem for fazer o meu curso, a iniciação também, vai aprender tudo isso, viu? Aí você não erra, não. Não faz o que eu fiz hoje e a, e, e a Patrícia também. Ah... Depois eu falo de você, tá, Jonathan? Deixa eu concluir aqui. E ela sentou, né? ela vai agachando e coloca o bumbum no chão, muito lentamente, grudada na parede, vai baixando o corpo. E ela sente a energia Kundalini, ela sente vir lá de cima, né? E ele vai, vai, vai até a parte do períneo, que tá grudado na terra, no chão porque ele vem da pineal, ele vem do coronário e vai descendo né? e desce aqui pelas costas, pela coluna. Aí ele dá a volta e ele começa a fazer o um movimento na espiral, né? bem aqui nas vértebras e sobe de novo. É, a pessoa fica assim, é, é, é maravilhoso o que acontece. Ela falou para mim, ah, você não vai me filmar para mostrar, porque olha como eu estou. De repente, o corpo dela começou a pulsar, não era ondular, era pulsar. Ela falou, eu nunca vi nada igual a Armin, ela vai fazer o curso, vocês vão poder falar. Tá, aí ela deitou, tal, aconteceu uma série de coisas e ela ria, e o braço dela, a coluna trabalhando, e passava para lá e pulava tudo, dali a pouco era tudo junto, e eu fui filmando, conclusão da história. Acabou, ficou muito cheio, muito peso, muito carregado o celular, onde filma. Porque eu tinha outros vídeos também, né? Que estavam maravilhosos. E eu, ao invés de pegar o meu outro celular, não, fiquei com esse, tá? Aí eu peguei e falei pra ela, Patrícia, não, não tem mais espaço, eu vou parar de filmar. Tá bom. Ela falou, ah, entra lá no Google. Que mostra lá aquela flor, sei lá, aquele negócio. É Google não sei o que, onde tem fotos que ficam. Gente, eu vou dizer pra vocês. Eu, ela falou, põe lá e tira, né? Ah, do, ah, esqueci o nome de tudo. Lá da onde a gente guarda lá, né? Olha só que doida que eu tô. Aí eu, peguei, eu vou procurar que eu já, já falo pra vocês. Então, é onde tem as fotos, no Google de fotos que tem, é, feito, que tem aquele colorido. Aí ela falou, põe ali e tira do e, e tira da, da galeria. Tá bom. Aí você alivia e a gente continua a filmagem. E ela conversando. Ela falou, ah, já dei um depoimento que não serviu para nada lá no outro lugar. E deu o depoimento e voltou tudo igual, o cara veio pedir o depoimento, tá bom. E aqui tá acontecendo mesmo, né? Tá. Quando eu passei, eu fiz o que ela falou, o que, que aconteceu? Nós fomos procurar lá na, nas fotos, no backup, fazer o backup lá, não sei. Pronto, sumiu tudo. Olha, nós ficamos quase duas horas e meia para tentar recuperar. E estava tudo excluído. Se alguém tiver o segredo de como a gente pode fazer, o meu é o Samsung A7. Eu vou levar, vou ver se eu consigo recuperar. Porque tinha coisas maravilhosas, gente. Vocês não acreditam. E a minha intuição estava dizendo, não exclua. Né? Vai lá, põe no HD e depois deixa como está. Você já filmou bastante. Pega o outro celular, filma com o outro e vai lá, tira no HDL e via, pronto, como, como tudo que a gente faz. Não, eu ouvi. Aí ela também falou, ela falou, eu fui, falar uma, eu fui fazer o um negócio, falar uma coisa que eu faço no meu. E, e O que enchia de luz aquela sala? Vinha na, vinha na, na vertical, caía aquelas luzes e estava tudo sendo filmado. Então, ficou perdido. Olha, a minha, a minha intuição não queria, gente, a minha mão ficava presa para eu não ir e eu fui. Mas tudo bem. Por isso que hoje eu resolvi falar sobre intuição, por conta disso. Mas, é, quando a gente não ouve o coração da gente, quando nós não ouvimos o que está em nós, nós não vemos as diferenças das situações, dos aparelhos, do resultado de cada um. Cada um é um, cada um tem suas diferenças. Nós precisamos sempre nos respeitar na questão intuitiva. Oi, Glória Maria, minha prima Flora amada, ah, tudo bem, Primoca? A Marilena, a Camago. Camargo, nossa, hoje está com bastante gente aí, eu, eu adoro o coração, vocês estão mandando um monte, eu acho muito legal isso, sabia? E, então, se alguém quiser perguntar, aí eu, eu falo assim para vocês, parem de ouvir, parem de ouvir, eu vou te mandar um beijo. Um beijo pra você, prima. E pra todos que estão aí. Pro Carlos também, né? Carlos José, nosso amigo lá da Rádio Mundial. Olha, ficou... Eu, eu, toda hora que eu abro, eu vejo a nossa foto, viu, Carlos? Um beijo pra você também. <risos> que bom. O programa dele é logo depois do meu, na Rádio Mundial, viu? De segunda-feira. Então, gente... Uh... Podem perguntando caso vocês tenham alguma coisa alguma alguma curiosidade, que bom que você gosta de me ver ao vivo, né? Eu aqui tô falando, e hoje nessa correria, devido ao tempo que nós ficamos para tentar recuperar os vídeos, mas não recuperamos, né? Mas tudo bem, a gente faz outros agora falar um pouquinho sobre a pré-munição. Uh, eu e a Cláudia estamos te assistindo. Opa, vocês estão juntas, é que bom. Manda um beijo para a Cláudia também. Uh, a Glória Maria, um beijo. Gente, vão compartilhando o vídeo, tá? Fazem bastante compartilhamento, que isso é importante. Claudinha, abraço. Beijo para você. É a Cláudia, a abraço é outra nossa, faz parte da nossa equipe. Ah, Cláudia, vou já, já vou fazer a chamada. <coughs> Aproveitar para domingo, sobre a radestesia que nós vamos fazer lá, né? Vai ser assim, radestesia, tudo de bom para quem quiser, radestesia magnética imantada, por apenas... Olha, gente, isso eu não costumo fazer, porque eu tô, tô tirando R$ reais do valor original de cada um. Vai estar por apenas... Uh, deixa eu ver, tirando 100 reais, vai ficar menos que 200, vai ficar 190 alguma coisa. Mas para quem der uma choradinha, né, Cláudia? Aí a Tereza também vai estar tá lá, Rosana. para quem der uma choradinha, nós damos até um desconto maior. Vai ser no domingo, você precisa ligar e agendar... Já colocaram o seu nome, nós vamos começar às 14 horas e vamos até às 17 horas. Como vamos estar num grupo, então fiquem à vontade que vai ter bastante gente para atender. É tudo a base do pêndulo e vai ser aquele tal negócio de grudar na parede, de alinhar todos os chakras, de ativar suas glândulas, né? de despertar a sua rede neural. É, é um negócio assim, fantástico. Inclusive hoje eu estava falando com uma pessoa a respeito da rede neural que ali foi justamente com a Patrícia, que ela queria saber, desculpa, eu estou aqui com um pigarra na garganta. Eu, sim, nós todos estaremos lá. Então, eu estava falando com ela porque ela, tava, ela começou a entortar e o pescoço dela espichar e para um lado só. Ela falou, o ah, que está que acontecendo comigo? Isso está no filme, tá, tá, tá lá, né? Tava lá no. Uh, tava gravando. O que aconteceu com ela foi o seguinte. Ela teve uma perda devido a alguns alguns desajustes né, traumáticos da vida dela, de crenças, de instabilidade, e isso foi dando um curto, no, foi dando um curto no, no sistema neural dela. Tudo bom, Adriana Novaes? Obrigada. É muita luz azul mesmo, luz verde, azul. Azul é o prefer... é o primeiro, né? É o que vem de ponta de linha, que é o mestre Humoria e os Pleiadianos. E Arcanjo Miguel, que eu. Ah, eu, eu não sei. Eu, eu, eu... Olha, Arcanjo Miguel, para mim, não tem? Não tem para ninguém. Ele é maravilhoso. Janete Oliveira. Então, tudo bem, Janete. <coughs> E eu, e, e eu disse a ela o seguinte... Naquele momento, ela estava vendo as luzes e estava entrando luz de chuva que aparecia na filmagem. O que, que eram essas luzes? Era um ajuste da rede neural dela. Por quê? Porque ela sofreu fortes impactos traumáticos e que acabou dando sérios problemas de implantes, né? de implantes na, na, no, no cérebro das células dela. Porque nossa, todos, todas as nossas células, nós somos células, todas elas têm memória, todas elas têm cérebro. E são cérebros ligados um ao outro como é que dói a ponta do dedo e, e quem te remete a ponta do dedo, aquela dor é a cabeça. Então, é o sistema inteiro né, que produz esse sintoma. E eu disse a ela assim, o que, que está acontecendo? Você está passando por uma neuroplastia. É um gato, um gato que a gente faz, não tem o um gato? Que vai lá e liga os fios um no outro, corta, tira, aí depois põe a fita adesiva e começa a virar luzinha de novo. Ela estava tendo isso. Foi tirado o implante dela, inclusive ela tem a chip também, e o chip já é diferente, é outro babado, tá? E, e foi colocado, eu acho que foi esse negócio do chip, agora tá me batendo na cabeça que fez a gente perder toda aquela. Todo, todo aquele vídeo, viu? Todos os vídeos. Mas, enfim, tudo bem. O que importa é que ela melhorou. e Então, vai ligando, fazendo o gato, vai fazendo ajuste e a luz volta. Tanto é que a pessoa ela sente o corpo inteiro, todos os lugares, né ah, se expressando. Regiane Silva também está dando o um Boa Noite para o Jonathan Rodrigues, a Janete Oliveira. Ah, essa energia fria que você aplica, ajuda no sistema nervoso, vai direto, bem, direto para o sistema nervoso. Ele vai para toda a rede neural do corpo. Vocês não têm ideia do que ele é. E quando o corpo começa a entrar em, em ondulação, as pessoas até dão risada. né? É, é um negócio assim maravilhoso. É maravilhoso, porque ela sente todo esse sistema dela entrando em ação. Só deixa eu concluir aqui sobre a premonição e depois eu explico mais um pouco. Então, o número do meu telefone, antes de eu falar, para quem quiser agendar o horário para domingo, né? Para fazer a radiestesia, vai começar às 14 horas. Já tem que ligar e agendar e mandar o zap, tá bom? E quem marcar, por favor, não dê o fundo, Tá bom, gente? E nem marca e depois fala, ai, sabe, a minha mãe, o meu pai, a minha tia, a avó, todo mundo, né? Sumiu do pedaço. Não, não façam isso. Bom, continuando a história. É, é assim, É o, o número do celular aqui é 11, São Paulo, Código de área, né? É o 99675-5250, 99675-5250, é o WhatsApp, tá? Para quem também quiser já fazer a reserva pro curso, nós parcelamos em até 5, 6 vezes, não vai ter o menor problema. Mas você vai ser um campeão e, olha, vai fazer parte da nossa equipe que está maravilhosa. Vai comigo para a rádio, vai comigo para onde eu for, tá bom, gente? E, e vão ser vocês os futuros uh, médicos energéticos do terceiro milênio. E vocês não têm ideia do bem que vocês vão fazer na humanidade. Vamos fazer crescer a cada dia mais esse trabalho. Então, vamos lá. A premonição. <risos> a premonição é assim. Ah, pode vir com sonhos, pode vir com sensações de corpo, pode vir com pensamento, pode vir por telepatia. O é, Como assim por telepatia? Você capta o subconsciente da outra pessoa. Oi, Lúcia. Boa noite para você também, lindona. Janete de Oliveira, eu queria tanto fazer, mas moro em Campinas e não consigo ir sozinha. Nossa, Janete, vem muita gente de Campinas, de Limeira, de Americana, não... vem gente de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do de Recife, vem gente tudo quanto é canto fazer. Mas nós podemos fazer o seguinte, Janete... Se você fizer um grupo fechado de 10 a 15 pessoas, que eu não faço mais do que para 15, 15 já é até muito, nós podemos combinar eu vou para aí. Entra em contato comigo, tá bom? 99675-5250. E a premonição ela. Ela faz você canalizar, às vezes, ela vem como uma canalização da outra pessoa. Ou de uma situação que já vem na tua cabeça que vai acontecer. Vocês vejam bem, eu conheço pessoa que tem o dom da profecia. Como era lá das Três Irmãs, né? De Fátima, não sei o quê, muito semelhante. Pessoas que falam até. Do que vai acontecer em terremoto, cataclismas, um monte de coisa. Então, eu tenho muito. Conheço pessoas, eu não tenho isso, mas tem muita gente que tem, mas muita gente que eu digo, é, é, é mínimo, né? É que eu conheço muita gente, mas essas pessoas, elas têm esse dom da profecia, só que elas não têm premonição. Então, elas já sabem o que é a profecia. Enquanto que a premonição, ela vem para te avisar de algo. Como que ela vem para te avisar de algo? Olha, fulano pode sofrer um acidente. Ciclano está assim. Quando você não ouve sua intuição, vem a premonição, a premonição, vem vem ele vem munido de aviso que a sua própria intuição pede para você não fazer aquilo. Então, vem sonho, porque é aquela pessoa que diz nossa, eu o sonho acontece, o sonho acontece, são pessoas que têm premonição. Ah, avisa se alguém vai correr risco em alguma coisa, e tem outra coisa, a premonição, muitas vezes, não tem, como... <risos> não tem como dar jeito. Ela vem para te avisar algo, para você amenizar e ajudar naquela situação, aquelas pessoas, mas você vai saber que aquilo acontece. Enquanto que o pressentimento é uma coisa que dá na gente. Você fica angustiado, você fica alegre, você, fica, você tem sintomas diferentes, entendeu? É uma série de coisas que vai dando em você, porque ele vem através do sentir, que é o pressentimento. Eu estou sentindo que vai acontecer isso. É uma coisa boa, é, mas também pode ser negativo? Pode. É, teve alguém que escreveu alguma coisa aqui? Peraí, Valéria de Andrade. Um dia, 17 anos atrás, do nada falei para meu esposo essa frase. Sinto que vou, lhe que vou lhe perder, de alguma maneira. Depois de mais ou menos 15 dias ele faleceu, vítima de um assalto. Uma premonição. E você usou a palavra sinto, né? Que veio com pressentimento... E uma premonição. O sentimento, porque você tinha um vínculo forte com ele. E a premonição foi o aviso. Já não é intuição. Isso não é intuição. Intuição é causa própria. Premunição e pressentimento é em relação a gente e aos outros. Vocês entenderam a diferença? Só que o pressentimento vem no corpo. Você fica angustiado de repente. Uh, acontece alguma coisa com alguém muito querida, muito amado, ou estou com um pressentimento. Uh, sabe? É, é às vezes o, o a própria intuição, a intuição também dizendo para você, não leva isso junto que você pode sofrer um assalto. Então não vai por esse caminho, vai por aquele. O que ela teve foi um pressentimento junto com uma premonição, Valéria. Ela teve as duas coisas, entenderam? Mas foi muito mais premonição. O sentimento, por quê? Porque ela tinha um vínculo com ele. Então, ela diz, eu estou sentindo alguma coisa aqui dentro dela, no peito dela, dizia. Mas a premonição já estava evidenciando algo para ela telepaticamente. Deu para vocês entenderem? O que não é intuição, é diferente da intuição. Quando nós falamos em intuição, nós estamos falando em causa própria. De algo que você teme em fazer e que não vai dar certo e você faz o que o outro quer. Quando você está falando em pré-munição, você já está munido, munido daquilo. É, é uma munição que pode explodir a qualquer momento e você avisa. Tanto a coisa pode ocorrer como não, mas você já está avisando e quando você avisa a outra pessoa ou a situação pode mudar. Agora, quando vem a premonição junto com o sentimento, é pressentimento. Foi isso que ela teve. Ela teve os dois juntos que, vale, que, que virou um, um pressentimento. né Porque é um pressentir. Eu sinto que vai acontecer aquilo. E não dá outra. Agora, existe a telepatia, o que nós podemos depois conversar tem uma série canalizações, por exemplo, uh, o dia que nós acreditarmos que não existe distância entre os homens, que não existe distância, é a física quântica que eu dei um curso a respeito disso, em breve vou dar outro porque foi muito bem sucedido, uh, é, é tudo muito ligado, é tudo muito junto, é tudo muito unido. A Janete está falando o seguinte... Eu sonhei com quatro caixões abertos. Aí faleceu o tio do meu ex-cunhado... Ex a avó da minha, da minha filha e uma vizinha. E quando eu sonhava com traição... Eu descobria que meu ex estava aprontando algo agora... Uh, aprontando algo, agora não tenho, ela pôs ver mais aqui, agora aprontando algo, agora não tenho mais esses sonhos. Janete, me diz uma coisa, quando você... o seu ex, né já que você chama ele de ex, então é o seu ex, você já assume que ele ainda é seu, ele não é o pai da sua filha, não, não foi uma pessoa com quem você casou. Não, ele é o seu ex. Tudo bem. Antes de você casar, quando você começou a namorar, o que o teu coração dizia em relação a essa pessoa? Como que você lidava com isso? Você teimou contra você mesmo para ir a favor dele? Você teve medo de que... Se você não casasse com ele, não ia ter outra pessoa? Você fez uma escolha direcionada pelos padrões, pelo que te ensinaram? Porque você achou que com ele, vai, você estava forçando de uma certa forma uma situação em você mesma, mas ia dar tudo certo? Me responda. Vocês vejam bem, é um, tipo, um típico caso de uma pessoa que não respeita a intuição, depois que casa, vê o que fez, e aí começa a ter sonhos de derrotas e de perdas. Por quê? Porque a pessoa ela vive aquele, aquela situação o tempo todo. A pessoa está tão infeliz, ela está tão desajustada com o que ela está está tá vivenciando, que ela começa a desarmonizar com ela mesma. E quando você desarmoniza, que você começa a sonhar, você começa a pressentir, você começa a ver, você começa, começa, começa, tudo que é negativa e não coisas boas. Porque coisa boa é você falar assim, poxa, eu sonhei com quatro, cinco, seis números, vou jogar na Mega Sena e ganhar. Né? ou eu vou conhecer alguém maravilhoso poxa, eu vou vencer eu, eu estou vencendo na vida e eu, esse, esse tipo de coisa agora sonhar com um caixão com isso e com aquilo coisas que não são muito ligadas a ela mas sim ao marido, ao ex né? como diz a, a essas pessoas é continuar a ter contato com o negativo que você escolheu por interesse. Às vezes, eu aviso o Jonathan falando a alguns clientes a respeito da própria morte. A pessoa não segue e acaba falecendo, como dito. Às vezes, é um aviso do tipo, cuidado, você pode ter um acidente fatal de tal maneira. <coughs> uh... De tal o acidente fatal, o aviso é direto, você vai desencarnar em tal ano. Mais de 200 pessoas, mais de 200 pessoas já foram assim. É, eu já não costumo falar quando eu vejo isso. E eu procuro nem ver, sabe, Jonathan? Porque não acho muito legal. Mas tudo bem, é uma profecia. A Janete, ele precisa ser uma pessoa boa, e eu fui morar com ele... Para dar uma família para minha filha. Ele parecia ser uma... Olha só, por interesse. Ele parecia ser uma pessoa boa. Não é que você... Você não falou, eu fui porque eu me apaixonei, porque eu gostei. Porque eu senti essa atração. Não. Porque ele parecia ser uma pessoa boa. Você foi morar para ele para dar uma família para a tua filha. E o que, que você deu para a tua filha? Me fala, Janete. Olha... Vocês têm um exemplo vivo aí da Janete. Olha, o um exemplo vivo. Quer dizer, a Janete, ela vai por quê? Porque ela queria fazer um lar. E no fim o lar virou o quê? Ela não ouviu o sentimento dela. Ela não ouviu a intuição. Ela não ouviu o pré-aviso que foi o próprio pressentimento intuitivo. Ela foi por um interesse. Lógico que foi por uma causa boa, de querer fazer um lar, mas ninguém vai formar uma família, dar uma família para o filho quando você vai pelo que parece e não é. E o que, que é uma família, né? Eu dei para ela muita raiva do pai. <risos> pois é, a família dela era o pai. E você colocou dentro dela a raiva do pai. Gente, como tem mãe? Agora eu vou ter que falar, Janete. Desculpa, mas eu vou ter que falar. A maioria das mães fazem isso com os filhos, sabia? Joga contra a família do marido, joga contra o pai, porque se separou, aqu aquela necessidade de posse. Ah, joga, ah, são jogos tão feios, tão mesquinhos, né, que às vezes a própria família do marido passa a ser violentada pelos sobrinhos, pelos primos hoje ela não quer nem saber dele Olha só o que você do que você alimentou você envenenou sua filha e hoje cabe a você tirar isso dela você você plantou uma coisa que não existia dentro dela o ódio e por quem pelo pai Janete olha o que você fez minha filha? E só você pode tirar isso de dentro dela agora, viu? A maioria das mães plantam ódio nos filhos. Por quê? Se elas não gostam de uma pessoa, tem ciúme, tem desavença, elas vão jogando porque é com elas que os filhos convivem. E ela acha que se saiu dentro dela, lógico que se saiu dentro dela, já traz a memória dela, porque ela pensa junto com o filho. É simbiose. Aí é fácil dela enfiar na cabeça deles, até quando eles estão dormindo, elas vão falando lentamente lá na orelha deles um monte de, um monte de me, me, né? M lá. E, e vão jogando contra quem elas não querem. Tem sobrinhos que roubam, até a própria família do pai. Tem irmãos que roubam. Às vezes não é roubar dinheiro, é roubar pessoas que trabalham. É não respeitar. Tem muita gente que é assim, mas só que tudo que fazem volta. E você veja bem o que voltou para sua filha e para você, né, Janete? Não quero tirar minha culpa, mas ele fez tantas coisas para nós que ela ficou assim. Não não, não, não precisa se culpar, jamais se culpe, mas arrume agora, porque dá, nossa, você não tem... Eu já disse, existe a, neopla... a, a, a, a neuroplastia. existe uma série de informações, tira esses implantes dela. Isso é muito fácil para fazer, mas é, você precisa querer... Vem no domingo, que vai estar um preço bom, na radiestesia, e passa por mim. E nós vamos ver o que, é que nós podemos fazer, tá bom, Janete? Minhas visões são assim. Quando ela vem, eu digo. Ah, tudo bem, eu acho muito válido isso, né? Mas o importante é a gente ajudar sempre as pessoas, né, Jonathan? Bom, pessoal... Uh, então, vocês, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a diferença. Se tiver alguém que queira me perguntar mais alguma coisa, pode entrar aí fazer a pergunta. Mas eu vou informar de novo a vocês. Quem quiser fazer o curso, vai ser logo depois do dia 7 de setembro. Eu ia marcar agora para o final de agosto mas eu vou dar outros cursos que semana que vem, durante esses dias aí eu já vou aformatar, né? eu provavelmente vou dar de novo, na, daqui 15 dias, o, a física quântica, explicar o que, que é, isso é bárbaro, e vou explicar também sobre a neuroplastia e sobre essa ligação neural todas esses cérebro e, todo, e sobre as nossas células que tem cérebro e o pior é que esses cérebros são cérebros dos nossos antepassados, né? Não é da nossa ancestralidade porque como eu digo para vocês a ancestralidade é é o nosso espírito é o que nós fomos, né? Mas <risos> os antepassados eles fazem parte do nosso cérebro celular e cada cérebro tem a célula, tem essas células. Adriana Novaes, Armin, faz a energia fria depois. A Janete está Janete dizendo, a radiestesia é a energia fria, a mesma técnica. É, olha, não é para começar, Janete, não. Tá bom, eu faço sim, tá bom, Adriana? Daqui, já, já eu faço quando eu for encerrar. A radiestesia é uma coisa, a energia fria é outra e técnica não existe para mim. Para mim, a ciência é Deus e é livre. Ela não tem técnica, não tem método, não tem nada, porque você não é um método. Você não é uma técnica. As tuas memórias, a inteligência cerebral que você tem. A inteligência neural, a inteligência uh, celular que você tem é diferente. De cada uma é diferente da outra. Vamos deixar o corpo fazer, o corpo agir. Regiana Silva, pode mandar energia fria à distância? Posso sim. Eu atendo muita gente por... Agora tá na moda se atender pelo vídeo do Whats, né? Atendo bastante gente. Hoje mesmo atendi umas três pessoas à distância. E o resultado tem sido maravilhoso. A Lúcia, quem nos livre das crenças limitantes, eu também quero. Ah, é isso mesmo, Lúcia. Precisamos nos... Pelo amor de Deus, essas crenças que Deus... Ai, não, não, não dá. Não dá. Não dá. Outra coisa, vocês tomem cuidado com esse negócio de vida passada, viu? Tomem cuidado. A única pessoa que tem alcance a sua ancestralidade, que é o seu espírito, é a própria pessoa. A informação não está nos neurônios do outro, não está na alma e no espírito do outro. Está dentro de você. Janete, eu vou passar a energia fria. Você gostou? Venha no domingo. Você vai gostar, viu? Pode vir. Quem quiser fazer, é só entrar em contato. Eu vou dar o telefone e vou passar a energia fria para vocês. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, estou tô aqui à disposição. É o 99675-5250. estou em Santana, São Paulo, pertinho do metrô. E... O que, que eu ia falar? Peraí, misturou tudo aqui o meio do campo. O meio de campo. Uh, gente, uh, vocês <risos> agendem o horário e podem também agendar a qualquer dia, qualquer, para fazer uma consulta comigo. né Primeiro eu faço a consulta e depois, se você gostar, gostar da consulta, que já é praticamente uma sessão, Ai meu Deus do céu, pera aí gente, esse pessoal que vai me mandando pelo Messenger, pronto, infelizmente eu não tenho como tirar essa pessoa daqui. Ai ô boneca, eu sabe, eu peço para ninguém me mandar nada pelo Messenger, mas não adianta. Ó, poderia me passar o preço que tem? Filhinha, eu tô fazendo, você tá aparecendo aí no Messenger, depois eu falo com você meu anjo. Tá bom, Sônia? Eu passo para você. Eu, eu já já entro no mensageiro e te passo. Mas eu não estou conseguindo te tirar daí do vídeo. Tá bom, Sônia? Então... Uh, mas tudo bem. Uh, vocês compartilham o vídeo. Eu faço a distância como eu faço a sim quem está do meu lado. E o que eu tenho para falar para vocês sobre as células sobre cada célula ter o seu cérebro e os cérebros serem todos né, ligados dentro de uma... serem copilados dentro de uma mesma frequência, seja ela qual for, é o seguinte, imagina um caminhão, como eu sempre dou esse exemplo, seja de laranja, eu pego a laranja, mas qualquer fruta, por menor que seja o fruto, e aquela, aquele fruto tá lá no meio daquele container de laranjas, tá lá na carroceria do caminhão, tá lá no meio, no meio, é uma das células. Aquele cérebro começa a adoecer e começa a embolorar e começa a criar uh, toda aquela, aquele bolor, aquela coisa ruim, não é? Bom. Em menos de dois dias, já vai ter umas cinco laranjas iguais a ela. Em menos de 20 dias, já vai estar tá toda aquela parte de baixo, que é o que acontece com as nossas células, quando a gente não elimina os pensamentos negativos que vieram naquele cérebro daquela célula doente, que são os implantes. E é isso que a gente precisa descobrir. Traz câncer traz uma série de problemas e outra coisa que traz ah, pessoal não estou mais vendo vocês escreverem tá infelizmente entrou essa pessoa e eu parei de parou de vir os ah, os questionamentos ah, o que vocês estavam escrevendo então tudo bem eu vou passar energia fria daqui a pouco ah, e aí pessoal Aquela célula doente, aquela célula que estava apodrecida, contaminou as outras. Se ela não for retirada em tempo hábil, que ela veio com as memórias e com a inteligência e com o cérebro né, dos antepassados, provavelmente vai vir esclerose múltipla, câncer, doenças de qualquer gênero. E elas vão tomando conta do seu corpo à medida que vai contaminando o outro, e muitas pessoas querem realmente adoecer porque é como elas encontram através da chantagem emocional do outro a atenção. Elas fazem a chantagem emocional através da doença, e encontram o agrado do outro e, e são mil fatores e é por isso que eu digo não existe técnica existe as memórias a cada pessoa é uma pessoa então eu trabalho com a pessoa de acordo com o que o corpo com o que a mente com o que o cérebro com o que todo o sistema neural da pessoa com o que todo o... Uh, todas essas informações neurais estão trazendo, que já vem nos chakras, na aura, já são muito presentes nas glândulas, tá bom? Então, é com isso que eu trabalho. Compartilhem o vídeo e aproveitem, vão lá e se inscrevam no meu YouTube. Amanhã esse vídeo já vai estar tá no YouTube também. Se inscrevam, vão me dando força nisso Sabe, porque eu quero dar cursos online. E para eu dar cursos online, eu preciso ter no mínimo mil pessoas inscritas. Não está longe, mas em breve nós vamos chegar lá, tá bom, pessoal? E curtam minha página também, Armende Gourmandian, todas as quintas-feiras aqui e o número do meu telefone. É São Paulo, né? 11-99946-1682. 999461682 e fiquem aí agora com a Energia Fria Vibracional Curadora. Ah, o meu silêncio é passar energia fria. Eu já estou mandando, tá? Eu não preciso fazer nada. É pensar nela e visualizar a todos vocês mas ah mas você vai ver rosto por rosto não eu vou ver humano por humano eu estou vendo e sentindo ser por ser estou em contato com a mãe terra com a mãe Gaia com esta fortaleza que ela é que ela tem a mente neural que ela tem a mente a mente de cada um de nós e nessa mente você vai sentir para aqueles que têm mais sensibilidade até a cabeça pulsar que é algo maravilhoso e ao mesmo tempo com os nossos amigos arturianos pleiadianos principalmente quanto à gratidão que eu tenho que a gente sente por eles pelos mestres ascensos você não é crença, eu juro que não é, não é religião. Eles são seres iluminados. E quem está de ponta e faz um triângulo, juntamente com os sete mestres, é o nosso amado Jesus. Juntamente com a sua grande companheira de cura, Maria de Magdala. Puseram na nossa cabeça que ela era tudo aquilo que foi colocado em nós, que é feio. Sabe aquelas ideias de pudicos, de pessoas inúteis? E era a maior curadora. Muito mais que Jesus, ela com Maria. E aí eu digo assim, o pessoal falando de Maria, Virgem Maria. O que, que é Virgem Maria? Jogando Todo o valor emocional puro da pessoa na sexualidade. Que ela tem que ser virgem. Isso é uma defamação para as mulheres. Quer dizer, o homem pode fazer o que ele quiser. E Maria tinha que ser virgem. E o Espírito Santo a possuiu. Esse avatar que é Jesus, o avatar, né? Vocês assistiram o filme, né? Bom, Matrix, tal, essas coisas todas. Então, essa vibração maravilhosa que adentra todo o nosso corpo como um véu de luz e vai tomando conta das nossas células internas, dos nossos órgãos. Vai consolidando o nosso organismo e vai fazendo muito bem a nós. Tá bom? Pessoal, querem fazer uma consulta? É só me procurar. São, depois da consulta, gostou? São seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. E temos a nossa equipe, que é um preço bem mais acessível. E olha, tem tido relatos que vocês ainda vão saber, que são pessoas fantásticas, tá bom? Um beijo para todas elas. Um beijo para vocês. Um beijo para o João, que está toda quinta-feira conosco, que hoje não está. E para o Silvio, né? Um forte abraço para esses grandes amigos que eu tenho e para todos os outros. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. E quem sabe até domingo ou até qualquer hora que você agendar e vier. E quem quiser fazer o curso, entre em contato conosco, tá bom? Muita paz, sempre na bênção do universo, entrando em contato com seres de luz, entrando em contato com todos os seres que já se harmonizaram e passaram pelo que nós passamos hoje e chegaram à quinta, sexta, oitava, a décima, décima oitava dimensão. E eu digo para vocês, será que nós já não estamos numa quinta ou numa sexta dimensão? Paz, luz e harmonia para todos vocês.